Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV SB Notícias. Né? Graças a Deus, a você que compartilha aqui o nosso programa todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós procuramos levar as principais notícias e informações da nossa cidade da região do Brasil e do mundo. Tá certo? Então, dia 14, hoje praticamente já é a metade do mês de fevereiro, segunda-feira, espero que você tenha uma excelente semana. Você vai participar aqui junto conosco através do WhatsApp 997824426. Se você tiver reclamações sugestões de reportagens aí na sua rua, no seu bairro, entre em contato e envie para esse número aqui que está no seu vídeo. Tá bom? Vamos compartilhar então. Compartilhe aqui o nosso programa de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, vamos que vamos! Vamos para frente que atrás está... Cheio de gente, meu povo querido, meu povo amado de Santa Bárbara do Oeste do Brasil Olha, vamos lá para a SP306, é isso? SP306 e a 304, porque nós temos imagens aqui do cinegrafista Cláudio Mariano Onde hoje pela manhã, informação que já veio aqui para nós eles estão fazendo aí um novo recapiamento na né? malha asfáltica na entrada da SP306, é, ali próximo à rodoviária, né? Próximo à rodoviária aqui de Santa Bárbara do Oeste, é o Rodo Terminal. Então, é você que vem do sentido americana para acessar ali, né? Tem a alça de acesso para Santa Bárbara do Oeste e lá Semápolis. Você não vai poder entrar porque está interditado, dá para ver os cones lá é, interditando a rodovia. Esse acesso é em virtude dessa obra, né? Desse é, recapeamento. Então você vai ter que ir até lá, na, ro na rodovia, né? No trecho da, ro da rotatória da Bandeirantes para fazer né, o, o contorno lá e voltar, sentido ali SP306 do bairro Conjunto Romano, né? Aí entrar em Santa Bárbara do Oeste. Mas temporariamente, temporariamente está interditada essa alça de acesso para quem vem do sentido americana para acessar Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, é parte né, dessa malha asfáltica, né, os pedriscos aí, né, é, os cascalhos vão ser reutilizados através pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para as melhorias nas estradas, né? E principalmente das áreas é, rurais. Então tá aí, né? Olha aí, melhorias, o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, é, nos informou que até o, essa obra né, vai até o final do dia de hoje, podendo se prorrogar até para amanhã de manhã, tá bom? Então, é uma, os maquinários, muita atenção nesse trecho aí de acesso... Aqui a Santa Bárbara do Oeste Moradores do bairro Santinês Aqui na cidade de Santa Bárbara Pedem providências quanto à manutenção Limpeza ali diária é, Em uma das principais avenidas do bairro Nós temos aí imagens impressionantes Que os moradores enviaram aqui para nós né? O repórter é, e o cinegrafista Cláudio Mariano Isso é um campinho, né? Fica ali perto da Bueno Brandão eles já pediram providências aí para a Prefeitura, é, especialmente nessa região aí. É isso mesmo, é a Rua Bueno Brandão, onde tem uma área com um mato muito alto, sujeira, é, bichos né, como caramujos, escorpiões estão é, entrando nas residências vizinhas. Área pertencente à Prefeitura, cheia de mato. O abrigo também de ponto de ônibus, olha o caramujo aí, ó, o abrigo do ponto de ônibus já está quase tomado pelo mato. Os moradores fazem um apelo aí a autoridades para providenciar a limpeza do bairro, hein? Olha que sujeira, gente do céu, hein? Tá, o mato tá, tomou conta. Aí tem um campinho, tá, dá pra ver uma trave lá, não é isso? Ó, tá tomado, tem nem, nem, não tem nem como jogar uma pelada lá, viu? Aliás, falando de pelada, parece que o, o, o pessoal ficou meio quieto aí no sábado, é isso? Tava um agito antes, né? Eu falei, olha, o Palmeiras vai jogar... Mas aí eu é, é, fui dar uma descansada tal e, e falei, mas já terminou o jogo? Mas é, terminou e não venceu, perdeu essa, né? Agora dizem que o Palmeiras não tem mais Mundial, né? É o que estão falando, eu não sou palmeirense, né? O meu time é Brasil, né? Mas põe o mato lá, põe o mato, tá verde isso, tá verde igual, né? igual o símbolo do Palmeiras aí, o ô... ô Laércio, olha aí, o cinegrafista Cláudio Mariano entrou... Lá no, no Matagal, alô, alô Prefeitura, alô Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara do Oeste, vamos fazer a roçagem, vamos fazer a poda dessas árvores aí na Bueno Brandão, no bairro Santinês, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Eles pedem providências o quanto mais rápido aí, melhorias nesse trecho. Os bairros não podem ser esquecidos de maneira alguma, hein? Né? Nós sabemos que o início de ano eh, o mato cresce em virtude das eh, chuvas que caíram nos últimos dias, mas eh, os bairros não podem ser esquecidos, né? E com isso a, a proliferação desses bichos que vocês acabaram de ver aí como esse caramujo, né? Escorpiões que é um perigo, né? Os, os escorpiões que entram até pelo ralo, a dona de casa tem que tomar o maior cuidado, principalmente com as crianças aí dentro de casa, né? Então, é, tem que se manter limpo, né? População faz a parte dela, também não jogando entulho nessas áreas. E a prefeitura também faz a parte dela mantendo-se limpo, né? A gente vai continuar acompanhando é, essa situação, tá bom? Rua Lituânia, bairro Jardim Europa 4. É uma tragédia na, na sexta-feira, é, onde dois irmãos entraram em luta corporal. É, um desses irmãos foi atingido é, com várias facadas, uma discussão onde até a própria mãe, de 71 anos, também acabou é, sendo é, vítima né, de agressão. Esse rapaz aí que você está vendo é o José Carlos Alves Jerônimo, de 45 anos. Ele entrou em luta corporal com o um irmão de 29 anos. José Carlos foi atingido por golpes de faca desferidos pelo irmão. A mãe de 71 anos tentou intervir, né? porque uma mãe quando vê a discussão entre os dois irmãos, né, é... ela é automático, né? E ela foi lá tentar intervir separar e acabou também sendo atingida, né? José Carlos foi socorrido, mas não resistiu, acabou morrendo no pronto-socorro do Dr. Afonso Ramos. A mãe permaneceu sob os cuidados médicos e agora a própria mãe foi orientada, né? é difícil para a mãe, olha é a situação, hein. A própria mãe agora foi orientada é, no período aí no prazo de seis meses é, para representar criminalmente contra o próprio filho por lesão corporal, homicídio. O irmão acusado foi localizado na rua Croácia, no mesmo bairro e teve aí a prisão decretada, ratificada. É, e vai responder por homicídio A faca usada no crime foi localizada em cima do armário da cozinha da casa Polícia científica compareceu no local para a realização da perícia Então, este homicídio em Santa Bárbara do Oeste, na sexta-feira Tá vendo só? É, é por isso que eu falo, né? Toda Toda calma, toda calma, toda tranquilidade, às vezes num momento de fúria, num momento de nervosismo, a pessoa acaba é, discutindo, fazendo aí né, essa, essa barbárie, né? é, atos como esse que acabou com a vida do, do irmão e vai, infelizmente, vai responder, vai responder por homicídio e a justiça certamente vai, não vai deixar barato, né? Olha aí, foi é, uma morte, um, um no um momento de, é, em que o sangue estava quente, e aí né, acabou resultando na morte desse rapaz no Jardim Europa 4. Veja aí, nós falamos é, do mato ali na rua Bueno Brandão, no Jardim Santinês, mas nós recebemos uma imagem aqui, inclusive relatos né, de, de pessoas que foram até o cemitério da Paz, o cemitério Cabriúva, aqui em Santa Bárbara do Oeste, Aliás, desde a semana passada, nós recebemos aqui, tivemos a informação de que indivíduos né, desconhecidos estão entrando nos, nos cemitérios, isso não é de hoje, e furtando placas né, de metal, levando, né? O que, que esses caras fazem? Eles vão lá, furtam na calada da noite para venderem, né, repassarem essas placas de metal. Mas como se isso não fosse suficiente, olha só, o mato que está lá no cemitério Cabriúva. Põe lá essa imagem, olha. Essa imagem foi é, uma internauta que enviou aqui para gente, gente. Né? Cadê a imagem? É? Olha, as pessoas que frequentam o Cemitério da Paz, aqui em Santa Bárbara do Oeste, estão relatando que há um descaso aí por parte da Prefeitura, é que ao visitar o local é impossível chegar e localizar os túmulos de seus é, é, entes né? queridos, uma sujeira tão grande, o mato chega a cobrir os jazidos, uma vez que a falta de manutenção nos cemitérios é constante. É, aliás, não, não né? são feitos aí os cuidados suficientes né? para que os familiares possam é, ter, no mínimo, a conservação lá do local, sem falar, como eu disse, aí da onda de furtos de placas de ferro é, no cemitério. Tá aí, a imagem chegou aí agora, ó. Olha, olha o mato. Olha só, isso isso é assim que tá. Eu acho que é uma falta de respeito, viu, gente? É, é uma falta de respeito é, para com os familiares e também para os entes que lá estão, né? não estão mais aqui em vida. Né? A prefeitura tem que manter diariamente. Eu tenho certeza absoluta se esse mato... Volta um pouquinho para mim aqui. Quero conversar com, com a prefeitura. Veja só, eu tenho a certeza absoluta se esse mato tivesse na Avenida Monte Castelo, na Avenida Santa Bárbara, na SP306, ali onde tem o supermercado, se esse mato tivesse nessa altura, não estaria lá mais. Não, não. Mas como se trata dentro de um cemitério não é época de visitação, né? Não é nem uma data especial, dia de finados, dia das mães. Então a prefeitura, o mato cresceu porque choveu, choveu muito, mas não pode deixar assim. Olha, volta lá para mim, por favor, a imagem. Olha aí, não pode. Então nós vamos cobrar a prefeitura. O internauta enviou aqui para gente, é falta de, de, de respeito, né? Falta de respeito. População denunciando aí a sujeira nos cemitérios aqui em Santa Bárbara do Oeste, sem falar também lá no Cemitério dos Lírios, onde há uma parte da Prefeitura onde atende aí a população no, no, no, no, no sepultamento social, né? no enterro social. Então, o Prefeitura, não pode ficar assim. Então nós pedimos aí para que é, façam melhorias à limpeza no Cemitério Cabriova. Esses dias, semana passada, estavam fazendo a limpeza aqui no Cemitério Central. Esperamos que essa limpeza, além do Cemitério Central possa também eles se dirigirem até o cemitério Cabriúva. Era a gente estar tá anunciando, né? Noticiando é, isso aqui, né? Um tipo de notícia, levando essa informação, essa denúncia? Não era, né? Fica até feio a cidade. Mas se a gente não der aquele puxãozinho de orelha, parece que a coisa não funciona. Depois é, dizem que a reportagem que pega no pé, né? Dizem que a reportagem pega, não pega no pé, não, meu! Olá. lá! Tem mato lá, né? tem mato no cemitério, Oxa, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, acabou o programa. Até amanhã a gente volta, se Deus quiser, amanhã é terça-feira, boa semana para todos vocês. Lembrando, se você tiver reclamações, denúncias, podem enviar aqui para o nosso WhatsApp, fique à vontade, você filma aí na horizontal, envia vídeos, fotos... 997 824426 Para reclamações, flagrantes e denúncias viu? Fique à vontade Tá certo, meu povo? Tá certo, minha gente? E até amanhã, se Deus quiser Lembre-se, mexeu com você Mexeu comigo Tchau, tchau, povo Daqui a pouco tem um rádio, hein?